Você já ouviu uma música que te fez pensar? Já escutei essa música em algum lugar. Sim, com certeza você já ouviu. E essa música te fez lembrar de outra por ter sido provavelmente plagiada. É, meu amigo. Infelizmente, nos dias de hoje, não há mais como esconder esse suposto plágios. Com a era da internet, a informação aparece muito rápido e cantores não gostam muito não ao que expormos essas verdades. A banda gospel Voz da Verdade é uma dessas que compõe suas músicas com influências diretas de outras músicas internacional. E se observarmos a parte instrumental como vocal, ocorrem verdadeiros plágios. Se você já achou interessante esse assunto, já deixe o seu like e se não é um inscrito, já se inscreva no canal. Então, confira agora as 10 músicas do Voz da Verdade que são plágios e você não sabia. Eu lembro-me quando criança, aos 6 anos de idade, quando eu peguei um revólver do meu tio e pus aqui para ver a queima roupa como é que era. E dei, essa mão estraçalhou toda, mas não pegou os ossos, que Deus resguardou ela para mim fazer um monte de músicas que fazem as pessoas felizes. Esse som do Brasil Hoje na mulher Meu Deus A menina é morreirão quilômetro Eu queria estar lá A falar com aquela gente Do amor que Jesus Trouxe ao mundo carente Eu queria ser o ladrão perdoado Cada música teve uma construção, teve um pensamento, mesmo as rápidas, as alegres, as clássicas, é, tudo teve uma construção, uma preocupação, então você ama. Mas o meu sonho era ser jogador de futebol e bom. O Brasil perdeu um grande meia-direita. Se o Brasil perdeu um grande jogador, o céu ganhou um compositor, um pregador, um guitarrista que louva o seu nome. De, de qualquer maneira, de alguma forma serviu de bênção ou para alegrar, ou para contritar, ou para dar reflexão, né? Está no ar. Quem tem o Espírito Santo discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido. Esse som está no ar. Só Jesus.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 Não custa nada dizer que a intenção de apontarmos todos esses possíveis plágios é apenas uma curiosidade mesmo, e não uma forma de depreciar a imagem da banda Voz da Verdade, pois temos uma grande admiração por ela. Mas se a polêmica em torno desse caso atraiu sua atenção para as músicas desses cantores internacional, então não se esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Se você é um fã curioso, dispõe-se a comentar. Ficamos por aqui, Deus abençoe você e até mais!